Hoje eu estou aqui na clínica com uma proposta inovadora para vocês, a Magic Touch Detox. Ela é conhecida também por ser a massagem das famosas. É, algumas pessoas como a Sabrina Sato, vem utilizando esse método para reduzir gordura localizada, reduzir peso. Esse é um método muito utilizado para a gente conseguir um aumento do gasto calórico. Então a gente produz nesse paciente que vai passar por essa sessão de, de Magic Touch Detox um metabolismo acentuado. Nisso a gente consegue uma redução instantânea nas medidas e no peso dessa paciente. A gente faz um tratamento bem interessante, onde a gente utiliza terapia manual, que faz o uso da massagem, da drenagem linfática, associado a alguns cosméticos novos que nós temos hoje no mercado, com bastante ativos que vão ativar esse metabolismo e associamos o ultrassom de grande potência que vai fazer com que a gordura ela fique mais maleável assim melhorando o contorno corporal desse paciente que procura a clínica. essa é uma técnica bastante é, utilizada para quem precisa de resultados rápidos é, pode se dizer que pacientes conseguem um resultado até imediato Dependendo do metabolismo é, que essa pessoa apresenta, apresenta, nós temos uma redução até de 1 kg, um kg um e meio após a sessão da massagem. A Magic Touch Detox, ela é uma massagem com duração de uma hora e 30. por isso eu preciso que você venha bem tranquila para receber esse tratamento e sair daqui com algum, algum quilinho a menos e alguns centímetros também. Agora nós vamos para a parte prática.